Salve família, como é que você tá? Mano, eu espero que você esteja muito bem, eu tô bem graças a Deus, dessa vez eu vim trazer um vídeo um pouco diferente, mano, e esse vídeo é um react. Cara, é o seguinte, muitos me chamam no Instagram e me perguntam, você joga Free Fire? E eu sempre respondo a mesma coisa. Cara, eu jogo de vez em quando, tá ligado? Eu não jogo muito Free Fire. É, de vez em nunca eu acabo entrando lá. Então é o seguinte, de tanto vocês perguntarem se eu jogo Free Fire, de tão ruim que eu sou naquele jogo, eu resolvi fazer o quê? Resolvi fazer um react do melhor jogador de Free Fire. Pelo menos é o que eu acho. Cara, esse cara acho que joga muito, tá ligado? Então eu resolvi reagir ao vídeo desse cara. Ele postou um vídeo aqui deixa eu ver quando foi essa postagem, no dia 2 de maio esse cara já tá com 2 milhões e 200 mil visualizações ou seja, cara, ele deve ser muito, muito bom, então é isso que a gente vai conferir mano eu assisti só um vídeo dele, que foi ele agradecendo sobre a vida dele e tal, é o Piu, tô falando do Pio, jogador de Free Fire eu não sei a carreira dele ainda, não sei nada como é que funciona, mas eu resolvi trazer esse vídeo para mim conhecer e saber o que, que ele faz de tão poderoso assim no Free Fire, né? Que nem as pessoas curtem muito assistir isso daqui. E eu já falo o seguinte, se você gostar desse tipo de conteúdo, não esquece, deixe seu like, comenta aí quem você quer que eu reaja. Se você quer que eu reaja a algum tipo de outro vídeo aqui. Deixa no comentário que eu vou trazer sim, beleza Quero falar um pouquinho aqui também Que nos próximos vídeos vai começar a ter mais salve Beleza é, E algumas pessoas do insta tá pedindo salve Vai ter salve, então aguarda um pouquinho Que vai ter, vai ter Não precisa se, se ficar maluco Beleza? Então vamos lá, mano. Sem enrolação, eu vou abrir aqui o vídeo e vamos lá. estamos aqui dentro do meu computador agora e vamos ver o vídeo desse carinha. Esse vídeo tem exatamente 11 minutos, mas vamos lá. Lembrando que o link desse vídeo vai estar tá aqui na descrição. Então se você não conhece ele, que eu acho muito difícil, isso aí é quase impossível, você vai lá e se inscreve no canal do cara, porque o cara deve ser mito. Então bora. Olha, mano, eu vou ser bem sincero Tipo assim, as pessoas falam que esse cara é muito humilde E, velho O cara começou um bagulho desse aqui Cara, tem que ser loucão, velho e eu Óbvio, gosto eu, eu sei que eu tô meio que sumido mas eu tenho, eu tenho uma justificativa boa para isso eu tô evoluindo na mágica tá eu tô entrando no universo da magia. então eu vou fazer uma magia agora que que que se eu for se for bom merece o like não esse cara esse cara aqui ele deve ser deve ser louco tenta fazer esse caso é muito perigoso preste atenção tá é. vendo na minha mão não tem nada na minha mão né? agora olha só ah! Ah! <risos> que fraca, que fraca, velho que, que fraca, velho Esse cara é louco, mano Olha, eu pensei que eu era doido, mas Esse cara aqui tá passando o limite, velho Cara, repara aqui no canto da tela, aqui, ó Bem aqui nesse cantinho Aqui, o quarto dele bagunçado, velho Isso aqui é show de bola, velho o cara não liga é tipo mano eu gosto disso cara eu gosto de cara assim 3 like nesse vídeo valeu mano. Ah é um projeto, não, não. Aí é humilde. Brasil moiano É o um Brasil corrigação Para quem não conhece esse projeto aí é o que eu sou formado da ciência da língua que o povo fala Eu falo um pouquinho de castelhano também ah, castelhano. Pelo visto ele coloca algumas zoeiras aqui no, no bagulho né mano alguns vídeos tipo meme Da escola? Nossa. Ah, eu tô com sono? É o que? Eu tô com eu tô com, com eu tô com sono, velho. Você tá com sono? Não. Grava um pente, Mabit. Grava o quê? Pente. De quê? Aí. de Jerry. 20. Mas, mas, me dá um coverzinho aqui que eu vou pegar um pão. Você vai pegar um pão? Eu vou pegar pão. Não, dá um ah, cara, no meio da partida. Ó, oh, não, na moral, no meio da partida o cara resolve comer, velho. Calma aí, deixa eu arrumar. Deixa eu arrumar aqui um bagulho. Tchau, maqui que eu tô. Eu tô fritando a cara do maluco, velho. Aí não tem como, né, clã? Fica de tô te vigiando. Se eu voltar morto, eu vou ficar boladão, hein? Vou pegar o tela. Vai, é vou pegar o pé. Ô, vocês querem trollar o Bradok? Vocês querem trollar o Bradok? Lá vem. É isso que eu ia falar, mano. Vamos pegar um carro. Um carro, caraca, acho que não tem como sair. Bota o gel, bota o gel primeiro. Vou buscar o carro. É, peraí, peraí, peraí. Onde é que tem carro? tem carro calma aqui? Aí, calma, aí, calma aí, calma aí. É, velho, pode achar o carro. Não, acho que tem carro aqui, irmão. Peraí. Quer ver? Ó. Achou? Não, não. Ele joga no PC, X? Joga no PC, né? Eu tô ouvindo barulho de teclado aqui. Peraí. Caraca, lá atrás, é, lá. Ai, mano, calma aí. calma aí Corre, viado, que não vai demorar muito pra pegar o carro, não, velho. Vou pegar aqui os. Ô, alguém não tem um gel pra prender ele, não, pelo menos? De gel pra prender o cara. Não. Nossa, peraí, eu tô entendendo. Ele vai prender o cara. Dentro. Mano do céu. Nossa, velho. Caraca, que mancada, velho. Que mancada, mano. Nossa, nossa, eles prenderam o cara, velho. Nossa, atiraram no ba... Nossa, meu Deus. Nossa, explodiram. Nossa, deve ser. Ah, tá, porque não tem como ele sair e dirigir, velho. Ah, velho, que mancada, cara. Nossa, mano. Caraca, muito mancada, velho, na moral. Na moral, velho. Isso é mancada demais, velho. Nossa. Isso é mancada, velho. Nossa. Na moral, velho, se você não entendeu, o que, que ele fez, mano? Ele catou um carro, o cara tava dentro do container, pediu pra da dar cover queria fazer alguma coisa. Daí ele catou o carro, colocou na porta do container, velho. E aí, não satisfeito, ele atirou pro cara, logicamente, não entrar e sair com o carro. Explodiu. Mano, do Esse cara é louco. Vai ter Patuminei mano, por isso Patuminei mano. Bradock me humilhou e eu humilhei ele de volta. <risos> e aí Bradock, beleza mano? Então. E aí seu filho? Da... Não. Não. Nossa, o cara chegou <risos> <véio>. Nossa, <risos> velho Nossa velho. Ah, os caras é zoeira demais mano. <risos> <véio. risos> Nossa, velho! Nossa, ele sai. Mano, que isso? É, tá aí, tá aí. é porque, é, porque é porque eu sou magrinho, velho. Tipo, velho, tipo, ele vive meu cara aqui, eu, tá ligado? Eu não, como assim? Meu Deus, mano. O desgraçado. Eu sou magrinho, aí eu passo. Aí eu sou magrinho, aí eu passo. Ah, Nossa, não, mano. velho. <risos> O cara ficou bravo, velho. Mano, tipo assim, ele é o quê? Ele é de um time de Free Fire? O que, que ele faz, cara? Eu não sei. Depois deixa aí no comentário aí. Eu tava comemorando, tinha clickbait por uma semana, que agora, agora, você fudeu, meu rolê. velho? não sei, mano. É um gênio, mano. desgraçado é um gênio, mano. Um <risos> A lei da física não permite isso. Não, eu também tô tentando entender. Pô, se acontecesse isso comigo, eu estaria agarrado lá até agora pensando. misericórdia. Agora eu vou perder meus... Meu meu... Eu vou perder meus... P... Agora não. Acontece com o Bradock. O é um deus, né? Ai, deuses não tem como. Deus... Ah, não dá. Caguei, caguei, caguei. É que eu sou magrinha. Eu passei, magrinho, magrinha assim, passa. <risos> Não, chamando de gordo. Vamos ver, vamos ver como é que ele mata. Nossa, velho. Nossa, velho! Caraca, velho. Ladrão! Eita como tu é. Mata aí. Esse cara é bravo, filho. Ah, crush, foi o brador que nem seu cuzão. Ah, só de pá numa coisa, a vida. Na moral, olha isso. Caraca, vocês estão com a muito cola mesmo, hein? Não, como assim? Nossa. Nossa, mano, na moral, ele mata muito rápido, cara. tá olha, parece uma maçã, velho O meu amigo vai de Caraca, velho. Esse cara é muito louco, mano. <risos> Não entendi, foi nada. Caraca, agora que eu vi como que eu ah, tô sem a balona, véi. Você colocou o um Klar. Tô com o Klar e tava falando com pro King trocar lá e eu e que nem besta. É é e eu que ter uma habilidade <risos> especial, mano. Nossa, velho. Uhum. Nossa. Nossa. <risos> esse manjo, esse manjo. Bravo. Meu amigo. O moleque é brabo. Só saber uma palavra em inglês, peixe boquete. Nossa. Nossa. Mano, pra quem não entendeu, e quem... para quem não entendeu e não é dessa época, na escola tinha uma parada que eles escreviam, tipo, em inglês. Falava assim, peixe, bola e gato em inglês, velho. Então, tipo assim, isso dá uma palavra muito feia que eu não quero traduzir aqui. Então, bora lá. Uhum. Bola Nossa. e gato, isso. É. isso. Fishbow <risos> cat. Mesmo assim, foi porque uma vez o trocador falou comigo: eu não tinha dinheiro pra pagar a passagem. Eu não <risos> Fala de novo. Fala de novo. Ai, cara. Fishbow cat. Fishbow cat. Nossa, velho. Pelo amor de Deus, cara. <risos> Pelo amor de Deus, mano. <risos> <risos> vocês não queiram cair, vocês não queiram morrer. Um tiro, um tiro, um tiro, um tiro. Não um tiro, não. Não, não, mas é porque eu odeio o tiro mesmo. É tô chegando. Lá, vai vendo. Nossa, os caras é impossível, ah, velho. Também, Cê, oh, pera aí peraí, cara. aí. igual foi. Cara, os 60 tá serrando todos tudo tudo, o cara. É a 30, Nossa, claro. caraca. Caraca. Caraca. Caraca. caraca. Nossa, velho. Tem, Deixa eu Nossa, aí, mano. Na moral, eu nunca conseguiria fazer um bagulho desse, cara. Na moral, mano, você viu o que o cara fez, velho? Ah, tá de brincadeira. Você é louco. Nossa, as ideias. Tem guarita, tem guarita, tem guarita, tem guarita. Eu tinha marcado na né? guarita, tinha marcado, pô. Eu tô procurando ele, mas ele tá escondido Pô, que inseto. Bora baracar de top. Não é possível, velho. Ele é loucão é. Ele é zoeiro pra caramba. Calma aí. A mina. Não deu certo. Não deu certo. Ah, mano. Meu. Ah, ele matou duas minas aqui. Mano, alguém me ajuda aqui? Por favor, meu microfone tá. Ah, uma na entrada e Vamos lá, vamos ver mais uma. Me ajuda aqui, me ajuda aqui, me ajuda aqui, me ajuda aqui, namorão. Não, não, não. não é porque meu microfone caiu na minha Machucou? cara, velho. É, aí mais ou menos. Meu microfone tem dois lá em cima, dois lá em cima. Olha lá, olha lá, olha lá, se liga. Ah não, meu Deus, cara, que que. Caraca, velho, olha isso. Caraca, eu vi assim, tio É, eu jogo um pouquinho bem, pô. eu sou tão ruim assim, não. Caraca, eu ficar no cara, eu quero ficar o cara tá tirando de, pistolinha de... <risos> Caraca, eu, velho. Eu eu... Calma aí, mano, eu vou trocar aqui pra disposição pra pegar os outros caras ali. Calma... Mano, na moral, tipo assim, tá ligado? Não, não é possível, velho. Eu não, eu não, mano, eu tentei jogar o Free Fire no PC, mas cara ele não dá essa mira que ele que ele tem, velho. Mano, na moral, ele tem um dom, tem um dom. discuta é. tá Não, não, não, não, não, não, não. Pra cá, pra cá, tá pra, cá, pra, cá, cara aí, pra, cá. pra cá. Pra cá, cruz, cono, cruz, pra cá, ó, cá, Pra cá, pra cá não Dá, mano? Não dá, mano. Pera, pera, pera, pera, fica aí, fica aí quietinho, quietinho. Ai, ai. <risos> quietinho. <risos> ah, caiu, velho. Não, não, não. Nossa, o cara vai fritar. Eu vou, eu vou vai não, vai não, vai não dá não, mano. Eu acreditei em você. Mano. Mas a. Ah, oh. Putz, mataram o cara. Oh. Cara, do nada apareceu. Foi. Ô, oh, mano, foi mal. É porque, tipo, assim, meu microfone caiu aqui na minha mesa. Aí, tipo, eu fiquei tentando consertar o microfone e não prestei atenção na partida. Realmente. Vocês me perdoam? O quê? Não. Quem me perdoa deixa. É nóis, rapaziada. Tamo... Eu acredito, Bradock, Eu acredito. Vai, Eu já vi você fazer milagre, Badoc. Nossa, ah, não. Aí também não tem como, né, velho? É impossível. Oh. Olha, nossa, mano Bom, mano, é o seguinte, cara. cara Mano, na moral, ele joga muito, velho Ele joga muito eu não, verdade, eu não sei como que o cara consegue jogar desse jeito É que nem a gente fala, velho O cara quando tem o dom, ele tem o dom Ele faz o bagulho acontecer e... E mano, manda bala. Na mo... Nossa, na moral, cara. O cara joga demais, ó. Demais. Bom, mano, eu espero que você tenha gostado desse tipo de vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar seu like, seu comentário. E, mano, comenta aí qual mais tipo de react que você quer que eu traga aqui pro canal. Se você quiser que eu traga, é claro. Estamos chegando a mil inscritos, eu tô muito feliz. Mano, tipo assim, cara, muito obrigado de verdade. Cara, valeu mesmo a você que tá vindo. É, cara, mina, cara, nossa, na moral. Muito obrigado, espero que você, sei lá, mano, continue apoiando o canal da mesma forma que você tá. Um beijo, valeu, tchau.